Olá meu nome é Vanessa você tá no canal vitamina maluca onde misturamos autismo surdez e viagens e hoje estamos continuando os comentários a respeito da lista que o canal Mamãe Tagarela fez e que tá no vídeo sinais de autismo em adultos e adolescentes se você quiser ver esse vídeo ele tá fácil acesso você vai na playlist aqui desse canal, no conversa.com e você tem ele lá. Você pode assisti-lo antes, depois, no momento que você quiser. Esse vídeo é a continuação. Os 12 primeiros itens que eles indicaram tá no vídeo anterior e... Você pode assisti-lo agora, se você quiser parar e assistir primeiro os 12 primeiros, ou você pode continuar esse vídeo e assistir os outros depois, porque é independente um do outro. Item 13, não sabe flertar e seduzir. Real, é super real, eu, eu era do caos nisso. E o pior, além de não saber flertar e seduzir, eu não sabia perceber quando os outros estavam flertando comigo. A pessoa ou ela falava claramente que ela estava afim de mim ou eu ia achar qualquer coisa, menos que era um flirt. então eu já passei por muita situação tipo mico. Mas teve um cara que fez um negócio que eu achei bem legal e que serve aí de dica. É, ele virou pra mim e falou assim, nossa, eu acho que eu perdi meu celular. Eu não sei onde ele tá. E já tava fingindo que tava procurando o celular. Eu vi, mas assim, eu não falei nada, fiquei na minha. Ele falou assim, será que você pode ligar para o meu celular para mim ver se ele toca? E eu descobri onde ele tá, se eu deixei foi por aqui, ou onde que ele tá? Eu olhei para cara dele e falei assim, ah, sem problema. Eu disquei, eu ele falou o número e eu disquei. Daí o telefone tocou e ele achou, tinha caído, entendeu, no chão. Só que depois, tipo, no dia seguinte, o cara, ele me, man ele me mandou mensagem. <risos> o que foi cômico, porque eu pensei assim, meu, como ele conseguiu meu telefone? Claro que ele conseguiu meu telefone quando eu liguei para o telefone dele que ele tinha perdido, entendeu? Eu achei uma dica boa de como conseguir o telefone de alguém. E não sei flertar nem seduzir, mas casei. Como? Meu, eu reconheci o Rafael num site de relacionamento. E o Rafael, ele tava pronto, esperando alguém que falasse sim, sim, sim, vamos casar. Entendeu? Então, eu ganhei o melhor marido do mundo na sorte. Se dependesse de mim, talvez não não tivesse acontecido como foi item 14 dificuldade em abraçar esse item ele é bem estranho porque eu acho que a minha alma é tipo de gato eu sempre gostei mais de cachorro mas eu acho que a minha alma é de gato porque o gato ele tem o tempo dele, ele vai lá, vive a vida dele daí quando ele quer ele vem, roça em você, encosta e também já tá satisfeito, fuh, some Entendeu? Eu sou muito assim. Quando eu quero abraço e eu tô carente, eu vou lá no meu marido, na minha mãe e falo, ai, me abraça, entendeu? Ou eu abraço eles. E rola e é gostoso, é bom, é se sentir acolhido, entendeu? É legal. Chega uma hora que cansa o abraço. Deu falo, amor, para, já deu seu tempo, acabou seu tempo. E ele dá risada e fala, acabou não, e me dá mais um agarro, entendeu? Mas assim, no geral é mais ou menos assim que acontece. O item 15 é, não tem amor próprio. Esse item eu vou passar, porque assim, não me identifico nada, nada, nada com ele. Eu acho que isso é resultado da criação que eu tive, da minha personalidade. Eu já falei isso em outros vídeos. Eu acho que eu tive uma criação muito positiva e eu sou de boa com o mundo, com a vida, comigo mesma, entendeu? Item 16. São direto ao ponto. Que eu, eu aprendi hoje em dia, eu consigo dourar a pílula, sabe? Se você quer falar algo pra alguém, você tem que primeiro pensar... O que você quer falar? Depois você tem que pensar o que a pessoa vai pensar em relação ao que você tá falando. Eu já sei mais ou menos como é o padrão de comportamento das pessoas, que seria, na filosofia antiga, o homem médio. O homem médio pensaria assim a respeito do que eu tô falando. Daí eu avalio e calibro o que eu tô falando. Dá um trabalho imenso. E por isso é super cansativo ficar fazendo isso o tempo todo. Mas eu sei que existem momentos em que eu tenho que dar essa dourada na pílula. O item 17 é dificuldade em identificar sensações corporais. Isso é totalmente real. Ufa! Eu até quando eu me machuco, eu já aviso para o médico que eu estou dentro do espectro autista porque eu tenho altos problemas de não identificador. Então, eu também tenho muita. Eu sou super friorenta, não sei se entra aí, mas muito friorenta mesmo. E, e eu sou daquelas pessoas que eu reclamo do frio. Eu tenho plena consciência na minha vida que eu não vou ser aquelas pessoas que no verão reclamam do verão. E que no frio reclama do frio. Meu, escolhe. Ou você reclama do frio ou você reclama do verão. Reclamar dos dois é coisa de gente chata. Item 18. Podem ser sensíveis à textura de alguns alimentos. Eu acho que eu não tenho sensibilidade à textura de alguns alimentos. Eu acho que existem alimentos que eu gosto, existem alimentos que eu não gosto e existem alimentos que eu como mesmo sem gostar. Mas isso porque eu fui treinada a vida toda pelos meus pais. Agora, eu tenho problema com o seguinte, a seguinte coisa. Eu tenho muita vontade de comer certas coisas, mas eu não gosto de usar a faca para partir. A sensação tipo de uma faca cortar uma mão, eu não gosto, entendeu? Eu... Se eu achar cortado, eu vou comer. Então, assim, tem muito mercado hoje em dia que vem os potinhos que já vem cortado. Ok, eu como de boa. Agora, se eu tiver que pegar a minha faca e... Eu não... eu não gosto da sensação. É muito estranho. Vamos falar, ah, ela é preguiçosa, ela não quer ficar partindo. Meu, não é isso. Não rola, só não rola. O item 19 é etiquetas ou texturas de algumas roupas incomodam. Engraçado isso, se todo mundo fosse autista, meu, a, a tal da etiqueta não existiria mais, seria tudo igual tem muitas empresas de muitas marcas de roupa usam, é impresso no tecido, né, porque eu pelo menos todas as roupas que eu compro eu vou lá e tiro a etiqueta, só que tem umas que é um saco, porque você corta a etiqueta, mas fica um negocinho ali que encosta, enrosca, é muito ruim. E eu acabo não usando a roupa porque a etiqueta mesmo, após ser cortada, ela ainda deixou algum pedacinho ali que incomoda. Textura, eu não tenho problema com textura. Tem umas texturas que eu adoro mais. Eu adoro aquelas roupas assim, tem umas que você passa a mão e parece... Ai, sei lá, meio 3D, entendeu? Adoro, adoro porque eu fico passando a mão e tipo, eu nem sou uma pessoa que gosta de que fique passando a mão mas na roupa, daquele tipo, eu gosto então a etiqueta é uma das provas de que nós somos realmente minoria no mundo porque por mim etiqueta é uma coisa que já tinha sido banida faz tempo do universo item 20 dificuldade para dormir e ou se manter dormindo ah, eu sou de época, eu não tenho uma generalização, tem época que eu durmo super bem, tem época que eu durmo super mal, tem época que eu acordo no meio da noite, tem época que eu consigo só dormir tarde, tem época que eu só durmo cedo, é de época. Mas assim, se eu percebo que eu não dormi o suficiente, teremos problemas. O Rafael, ele fala que eu tenho reguladores. Se eu estiver bem alimentada, se eu estiver bem dormida, é bem provável que o meu humor fique sempre bom, entendeu? Então, assim, tem que ir monitorando isso. Item 21. Dificuldade com coordenação motora estabanada. Putz! Não só eu, como eu e a minha mãe. A gente vive cheio de roxo, a gente vive batendo, a gente vive tropeçando, a questão da coordenação motora é meio problemática, eu não sei dar, sabe assim, dar nó no cadarço, dá laço no sapato, muito fácil, eu tenho que, quando eu vou fazer o laço eu tenho que prestar muita atenção, então assim, eu acabo preferindo sapatos que não têm cadarço, porque facilita, é só enfiar o pé ou eu arrumo o tênis de um jeito que eu faça o laço de um jeito que o meu pé entra e sai sem precisar ficar desamarrando porque amarrar e desamarrar é meio chato e difícil e tipo eu falei que eu consigo bordar, eu na minha adolescência eu fiz muito tricô porque eu queria ajudar e meu pai não me dava o dinheiro para dar, ele falava assim você tem que oferecer o seu trabalho, então aprende a tricotar e faz sapatinho de criança. Meu, eu fiz muito sapatinho de criança. E você tem que ter uma coordenação, então eu prestava atenção. E o mexer com tricô é uma coisa que acalma a minha mente, porque eu não sou aquela pessoa que eu consigo pegar o tricô e ficar vendo a novela. Se eu for pegar, eu tenho que prestar atenção ponto por ponto, então aquilo... Muda o foco, vai num outro ritmo, me acalma. Bordado a mesma coisa, porque não é uma coisa que eu consigo fazer no automático, eu tenho que prestar atenção, senão não rola. Item 22, dificuldade em contar histórias. Ah! Eu, tipo, padrão, a do Mamãe Tagarela, porque ou eu pulo um pedaço, ou eu começo do lado do pedaço errado. Ou eu falo que eu vou falar tal coisa, eu falo um monte de coisa, menos aquilo que eu ia falar. E isso vocês podem acompanhar no vídeo, entendeu? Porque isso acontece e, como eu falei, eu não tô mais na versão eu quero tudo perfeito porque o mundo não é perfeito. Porque eu nunca vou ser perfeita e a perfeição é meio, ela é meio impossível. Então o bom é inimigo do ótimo. O item 23, teoria da mente. É super difícil, é cansativo e não é natural pra gente entender o que, que o outro tá entendendo do que a gente tá falando ou do como a gente tá agindo. E é importante a gente tentar ter esse esforço e se empenhar um pouco em se pôr no lugar do outro porque como a gente é muito literal, a gente é muito direto e é meio sem filtro, é tipo a meu ver, ingredientes para um coquetel molotov, porque pode dar uma explosão. Então, a gente tem que dar uma monitorada. Eu quero que as pessoas me amem, me aceitem como eu sou? Sim, só que eu quero também que elas conheçam a melhor versão de mim. E é por isso que eu tento me monitorar nesse processo. Então, teoria da mente é um problema que nós temos, é uma falha lá atrás, sei lá como explicar né, e que a gente tem que dar uma melhoradinha, o item 24 eu achei super legal, porque o item 24 fala de problemas atípicos em relacionamentos, ela falou que ela viu isso no canal do William Shimura, e eu também adoro esse canal, é... eu esqueci o nome do canal dele, e é um canal com um nome assim que tem tudo a ver com autismo, diferente do meu, né? O meu, na realidade, ele é porque mistura tudo. Quando você mistura tudo e sai uma coisa legal, é meio que uma vitamina maluca, né? Você põe tipo vitamina mista, todas aquelas frutas, sai uma coisa boa. E eu adoro comida, né? Mas eu esqueci o nome do canal dele, eu vou deixar na descrições. Desculpa, tá bom? Desculpa, William, eu sou sua fã, eu sou inscrita, eu te sigo, acompanho, mas eu esqueci o nome do canal. Mas isso é normal, eu esqueço tudo, como diz o Rafael, eu esqueço, não me esqueço a cabeça porque tá grudada. Problemas atípicos em relacionamento. Gente, eu não sei o que, que ele quis dizer com isso e ela a Tatá falou lá que... Alguma coisa, mas assim, o que grudou na minha cabeça é... Eu tenho problemas atípicos em relacionamento, que eu digo Rafael, que, é, que eu diga amigos e namorado até que eu perdi por causa disso. Então eu vou deixar esse item para falar num outro episódio, quando eu for falar de mutismo seletivo, porque dependendo de, do que a pessoa faz, eu não consigo nunca mais falar com ela. Né, assim, ai ah, Vanessa, por que você fez isso? Você tá ignorando. Não, não é que eu tô ignorando. Eu, minha vontade é falar. Minha vontade é continuar do jeito que tava tudo. Mas não rola. Então, eu descobri recentemente que talvez isso seja mutismo seletivo. Você, por algum fato, você deixa de conseguir falar com certas pessoas. E o fato tem a ver com comida, claro, né? e eu vou contar para vocês no futuro. Então, problemas atípicos em relacionamento, eu tenho certeza que muitos de nós, muitos autistas têm. Coisas que para as pessoas neurotípicas não incomodam, ou são nada para a gente virar grande coisa e motivo de virar um problema. Eu agradeço a você que ficou aqui até agora. Não esquece de se inscrever nesse canal. Vai lá, vê o canal da Mamãe Tagarela e se inscreve lá também. E vê o canal do Shimura, que eu vou deixar na descrição, tá bom? Uma vida longa e leve a todos. Até o próximo vídeo.